Fala galera, beleza? Estamos para mais um vídeo. E hoje eu sei que hoje não era para ter vídeo, mas hoje eu também tenho um aviso que talvez tenha live, mas talvez também não tenha. E eu vim gravar esse vídeo aqui falando sobre isso. E mais uma novidade. Aquela série lá do dos livros de Five Nights at Fred acabou. Eu vou fazer uma. Uma outra série de livros que eu vou revelar em live, mas não vai ser de hoje. Talvez seja, mas só se tiver a live. Então foi isso, galera. O vídeo já tá muito curto. é foi só para dar esse aviso e tchau.